A todos. Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Economia. Eu sou o professor Arthur, responsável pela disciplina, e nesse vídeo nós vamos fazer uma apresentação sobre o módulo 1 um da disciplina. Nós teremos quatro vídeos, cada um fazendo uma apresentação de alguns fundamentos iniciais, de algumas discussões iniciais e dos aspectos mais importantes que a gente vai discutir em cada um desses módulos, da forma como foi dividida a disciplina de vocês. Então, primeiro, vamos começar falando um pouco sobre a disciplina Fundamentos da Economia. O que, que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Como o próprio nome diz, Fundamentos da Economia, nós vamos trabalhar alguns aspectos fundamentais, alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos que são utilizados quando nós estamos tratando do estudo da ciência econômica. Alguns aspectos relacionados à oferta, demanda, o que é economia, com o que a economia se preocupa, quais são os pontos principais que nós devemos entender no momento em que nós vamos estudar, iniciar os estudos das ciências econômicas. Obviamente, os estudos econômicos eles se desdobram em questões muito mais complexas, em questões muito mais abrangentes, de acordo com a evolução que nós fazemos dentro dessa área mas é importante que nós comecemos pelo básico, com alguns conceitos iniciais, até que pra a ideia e o conceito de economia seja estruturado de uma maneira sólida no nosso desenvolvimento, no nosso pensamento. Então, essa disciplina de fundamentos da economia vai tratar da parte fundamental, da parte básica dos estudos econômicos, começando com questões bem simples e bem básicas, até questões um pouco mais desenvolvidas no decorrer da disciplina, falando sobre desenvolvimento econômico, crescimento econômico, divisão dos estudos econômicos, quais são as teorias, quais são as ciências que influenciam é, no crescimento e no desenvolvimento desses estudos, questões sobre divisão, a microeconomia, que trata de questões um pouco mais regionais, a macroeconomia, que trata de questões mais amplas. Tudo isso a gente vai ver dentro dos módulos dessa disciplina que foram divididos aqui no curso de vocês. Certo? Vamos começar, então, apresentando alguns slides sobre esses conceitos básicos. O que que, nesse primeiro módulo, o que que a gente vai ver, o que, que a gente vai tratar, quais são os pontos chaves desse módulo que são importantes que cada um de vocês consiga memorizar, consiga entender, para que nós possamos desenvolver a disciplina no decorrer do semestre. Esse primeiro módulo vai tratar da ciência econômica e do capitalismo, tratando um pouco mais de conceitos e fundamentos. O que que foi colocado aqui no primeiro slide para vocês? Economia. O que é a economia? Ciência social, que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços. Então, o conceito básico de economia ele vai tratar do quê? Nós, como sociedade, como indivíduos, nós temos necessidades. Nós precisamos de comida, habitação, transporte, segurança. E... Nós precisamos utilizar os recursos disponíveis, os recursos naturais disponíveis, para suprir essas necessidades. Você precisa se alimentar? Você precisa utilizar recurso natural para isso. Você precisa morar sob um teto? Você precisa utilizar recursos naturais para isso. Então, a economia ela vai tratar da utilização desses recursos para a produção de bens e serviços. Qual que é a questão principal aqui? As necessidades que nós possuímos, não existe um limite para a necessidade humana. Nós sempre precisamos de mais, nós sempre queremos mais. Mas os recursos que são utilizados para isso são finitos. Nós sempre utilizamos gasolina para nos locomover de um lado para o outro. Não existe um limite para onde nós, que, nós desejamos ir. Você pode ir ao mercado, você pode ir ao outro lado da cidade, você pode fazer uma viagem. Então você sempre vai consumir gasolina. Só que tem um problema. A gasolina é derivada do petróleo. O petróleo é um recurso finito. Em algum momento ele acaba. Quando nós estamos falando sobre construção de bens, vamos supor, se eu estou falando sobre um móvel que é construído a partir de uma matéria-prima, madeira, eu posso construir diversos móveis. Existem dentro de uma casa diversos móveis que são colocados, mesas, cadeiras, escrivaninhas e afins. Mas o recurso natural utilizado para isso ele é finito. Também é uma questão vinculada qual recurso natural um país tem disponibilidade? Talvez tenha mais madeira no Brasil, talvez tenha mais madeira nos Estados Unidos, talvez tenha mais madeira na França. Então, existe uma questão de escassez dos recursos que serão utilizados para produzir bens ou mesmo serviços. Quando estamos falando de serviço, a gente vincula muito ao quê? Mão de obra, a mão de obra que é utilizada para criar aquele determinado serviço. Então, como que a gente faz para entender e analisar a necessidade de produção de bens e serviços e a escassez dos produtos? A gente não pode simplesmente produzir infinitamente, existe um limite para isso. A economia ela vai tratar dessas questões, então, dessas discussões. Qual que é o objetivo do estudo da ciência econômica? Economizar esse recurso. Como que a gente faz para economizar? Como que a gente faz para produzir o necessário para sanar todas as necessidades, considerando uma economia de recursos, porque, afinal de contas, os recursos são finitos. No próximo slide, eu coloquei aqui para vocês quais são as escolhas que a sociedade tem que fazer, então, dentro desse conceito da economia. O que e quanto? O que vai ser produzido e o quanto disso vai ser produzido? Ah, nós vamos produzir carros. Ok, então eu sei o que eu vou produzir. Mas quanto de carro que a gente vai produzir? Quanto de carro é necessário para que todo mundo que deseja comprar um carro possa ter um carro? Como que a gente vai produzir isso? De que maneira? Qual que é a metodologia? E para quem? Quem que vai ser o público consumidor? Quem que vai consumir esse carro? É um público interno? É um público externo? São algumas questões, então, que nós precisamos analisar a partir do momento que a gente tem esse questionamento sobre escassez de recursos e como que se aplica esses recursos. Seria muito mais fácil, muito mais simples, se nós tivéssemos recursos ilimitados. Seja de mão de obra para serviço, seja de matéria-prima para elaboração de produtos. A partir do momento que nós não temos recursos ilimitados, a gente precisa se questionar como que vai ser o uso desses recursos. Vamos pensar o seguinte. Se você tivesse dinheiro ilimitado, você poderia gastar com o que você bem entendesse. No momento em que você bem entendesse. Agora, pense na economia doméstica. Você tem o seu salário, que é limitado. Você ganha R$ 2.000 por mês. Você precisa saber como que você vai gastar esse dinheiro, em que lugar você vai gastar esse dinheiro, com quais contas, de que maneira. Você precisa fazer um planejamento. Não pode simplesmente ir gastando com qualquer coisa. Você precisa separar um dinheiro para aluguel, um dinheiro para energia, um dinheiro para pagar a internet, e fazer alguns ajustes, porque o recurso que você possui é limitado. A partir do momento que esse recurso é limitado, a gente precisa de algum planejamento. No slide seguinte eu coloquei para vocês, a economia de mercado pode ser analisada por sistema de concorrência pura e sistema de economia mista. Qual que é essa diferença? Sistema de concorrência pura é sem interferência do governo. Ou seja, a concorrência entre os agentes vai cuidar de equilibrar o ambiente econômico. Já o sistema de economia mista trata da interferência governamental, ou seja, o governo de determinado país, de determinada região, os governantes, eles vão interferir na economia. Significa que vão controlar a economia absolutamente? Não. Mas farão algumas interferências considerando as falhas que surgem dentro do mercado. Aqui nós voltamos em algumas questões tratadas inicialmente por Adam Smith lá no começo do desenvolvimento da teoria econômica moderna, que vai tratar é, sobre aspectos como a mão invisível do mercado, a capacidade que o mercado tem de se regular sozinho ou não. Será que o mercado tem uma, possui como característica ou tem essa característica de se regular sozinho ou será que não? Será que os governos eles precisam interferir em menor ou maior grau para controlar problemas que vão surgindo. Tudo isso a gente vai ver se desenvolvendo a partir do estudo de conceitos sobre oferta e demanda. Por exemplo, se nós estamos falando de escolas, será que a simples criação de escolas privadas supriria toda a necessidade da população sobre esse serviço, ou será que não? Será que... Todo mundo da população teria condição de pagar o que as escolas privadas estão solicitando para poder educar seus filhos, educar seus pais, mães, enfim. Ou será que não? Existe uma lacuna da sociedade que ainda precisaria desse serviço e esse serviço não estaria disponível se o governo não atuasse de alguma forma. Essa discussão vai se desdobrando a partir dessas duas divisões. Sobre os meios de produção também se dividem em duas questões chaves de discussão. Propriedade pública e propriedade privada. Ou seja, aquilo que é de bem, aquilo que é de domínio público, aquilo que é de propriedade pública, pertence à sociedade como um todo e aquilo que é vinculado à propriedade privada. Ou seja, está na mão, é controlado por uma pessoa ou um grupo de pessoas específico e não pode ser utilizado livremente por qualquer pessoa. Aqui nós temos um desdobramento que vai sobre questões, por exemplo, o uso de uma praça, que é um espaço público, o quanto que isso beneficia a sociedade, questões de manutenção, de verificação de valor. Existem algumas discussões, por exemplo, que vão tratar sobre a capacidade da população enxergar valor em algo que é de domínio público, ou seja, algo que é de todo mundo, como no exemplo que eu dei. Uma praça, por exemplo, é de domínio público, todo mundo pode utilizar, todo mundo pela sociedade pode utilizar a praça como bem entender. O quanto que as pessoas veem valor ou raridade nisso? Toda essa discussão se inicia com essa divisão entre os meios de produção. Lembrando que nessa aula nós estamos fazendo uma apresentação inicial sobre os conceitos que vão ser desenvolvidos tanto no material texto quanto nos vídeos. No slide seguinte eu apresentei aqui para vocês. Curva de possibilidade de produção. Também é um conceito interessante trabalhado dentro desse, dessas primeiras discussões, dessas discussões iniciais que são apresentadas. O que é uma curva de possibilidade de produção? Uma fronteira máxima que a economia pode produzir, dado recursos produtivos limitados, e tecnologia. Por quê? Nós temos um determinado recurso. Vamos supor, estamos falando de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é utilizada para produzir etanol, que abastece o mercado automotivo, do mesmo jeito que é utilizada para produzir açúcar. Então, um mesmo bem, um mesmo recurso, ele é utilizado para produzir mais de um produto. Isso acontece com diversos produtos, considerando ainda que existem produtos que fazem uso de diversas matérias-primas. Então, essa curva de possibilidade de produção ela vai fazer uma análise entre o que? Eu posso utilizar toda a minha plantação de cana-de-açúcar para produzir açúcar? Posso, mas então eu vou ficar sem etanol. Eu posso utilizar toda a minha plantação de cana-de-açúcar para produzir etanol? Posso, mas aí eu vou ficar sem açúcar para abastecer o mercado. Então, qual que seria as possibilidades máximas de produção? Talvez eu possa produzir 8 toneladas de açúcar e 5 milhões de litros de etanol, talvez eu possa produzir 5, toneladas de, 5 milhões de toneladas de açúcar e 5 milhões de litros de etanol, eu preciso verificar quais são os limites de produção considerando a escassez dos recursos que eu tenho. Quais são as possibilidades de combinação de produção considerando que o produto é finito. No slide seguinte eu coloquei algumas questões sobre o objetivo da firma. O objetivo da firma que opera no setor privado é a maximização dos seus lucros. Aqui nós não estamos falando de ONGs, nós não estamos falando de organizações ou firmas do setor público, nós estamos falando de firmas do setor privado. Qual que é o objetivo que essas firmas possuem? Maximização do lucro. Então é importante nós sabermos que, inicialmente o quê? O lucro total que essa empresa busca vai ser o quê? Vai ser uma conta de subtração. A Receita total, ou seja... Tudo que ela ganha por ter comercializado, vendido, bens, produtos e serviços, menos o custo total que essa empresa tem. É importante esses conceitos iniciais para que nós tenhamos em mente que nós precisamos analisar o custo, nós precisamos analisar a receita e dentro desses dois fatores existem uma série de análises que serão feitas. De que maneira que eu desenvolvo a receita? De que maneira que eu gero a receita? Quais são as possibilidades? Às vezes com a venda de simplesmente um produto, às vezes a venda de um serviço apenas, às vezes uma combinação. Custo total, quais são os meus custos? Quais são os custos de produção, pagamento de salários e afins? Dentro desses dois fatores existem uma série de divisões, para que nós possamos entender qual que é o lucro total. Produção, o que é produção? Quando a gente fala processo produtivo, a produção de determinado bem, a produção de determinado serviço, nós estamos falando do quê? É um processo pelo qual a firma, uma empresa, uma organização, vai transformar os fatores de produção adquiridos em produtos e serviços para a venda do mercado. Então, quais são esses fatores de produção? Mão de obra, matéria-prima, recursos financeiros. A firma, a empresa vai utilizar esses fatores e transformar, por exemplo, madeira e mão de obra em móveis vai transformar aço, borracha, componentes eletrônicos, mão de obra, em carros. Ela vai utilizar esses fatores produtivos e transformar em produtos e serviços que serão utilizados ou vendidos posteriormente. Aqui foi colocada uma imagem do livro base de vocês, que é utilizado, Exemplificando, nós temos insumo, mão de obra, capital físico, área ou terra utilizada, matéria-prima, tudo isso entra no processo de produção e gera determinado produto que vai ser comercializado posteriormente. É simplesmente, se nós observarmos, por exemplo, um móvel, quais são os produtos, quais são os fatores de produção ou insumos utilizados na elaboração desse produto? Não é simplesmente madeira, tem cola, parafuso, prego, tem a mão de obra, ou seja, o tempo de quem trabalhou nessa cadeira, pano, tecido, tem o local onde esse móvel foi criado, tudo isso são fatores de produção que precisam ocorrer simultaneamente no processo produtivo para que o produto seja elaborado. No slide seguinte, coloquei alguns conceitos sobre produto total, produtividade média e produtividade marginal. Também são conceitos que serão trabalhados e estudados, principalmente na unidade 2 desse primeiro módulo, onde nós trataremos especificamente sobre a produção. Então, produto total: o que é o produto total? Quantidade total produzida em determinado período de tempo. Ou seja, quantos carros eu produzi num período de um ano? Quantas cadeiras eu produzi num período de um ano? Quantas televisões eu produzi no período de um ano? O que é a produtividade média? Quantidade entre o nível do produto e a quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. O que é isso? Eu produzi 100 carros no período de um ano, tá? mas eu tenho um fator de produção, por exemplo, eu vou considerar a mão de obra. Quanto de mão de obra? eu utilizei para produzir esses 100 carros. Quanto de aço eu, pro, eu utilizei para produzir esses 100 carros? Quanto de borracha eu utilizei para produzir esses 100 carros? Ou seja, eu faço uma análise entre o fator de produção que eu utilizei e o quanto eu consegui produzir. Já a produtividade marginal, ela vai tratar de uma variação do produto dada a variação dos fatores de produção, ou seja... Se eu utilizar um pouco mais, um pouco menos de um fator de produção, o quanto que isso afeta a produção final, ou a produção total de determinado bem, produto? Se eu reduzir a mão de obra, por exemplo, se eu produzir 100 carros e precisei de 100 horas de mão de obra, se eu reduzir a quantidade de horas de mão de obra, o quanto que isso vai impactar a minha produção de automóveis? Tudo isso são conceitos que nós vamos analisando dentro do estudo sobre produção. Também trago para vocês alguns aspectos sobre economia de escala. Os dois principais, economia de escala técnica e economia de escala pecuniária. O que é, que é economia de escala técnica, ou também chamada de tecnológica? Quando a produtividade física varia com a variação dos fatores de produção. Ou seja, se eu mudar, se eu alterar a quantidade de insumos, fatores de produção, mão de obra, matéria-prima, terreno, o quanto que isso vai influenciar na minha produção. E economia de escala pecuniária, quando os custos por oportunidade produzida variam com a variação de todos os fatores de produção, ou seja, se eu alterar os fatores de produção, o quanto que isso vai impactar no meu custo especificamente, não necessariamente na quantidade produzida, mas sim no quanto que é o gasto para produzir cada item. E aqui por final eu apresento para vocês as referências, a referência do Vasconcelos, Economia Micro e Macro, que é o livro base dessa disciplina, na qual nós estamos nos baseando. Bons estudos a todos.